Enquanto o pessoal está chegando, eu queria falar uma coisinha para vocês. É, todo tema que eu trago, todo assunto que eu abordo com vocês aqui no meu Instagram ou em todas as minhas redes é um conjunto de, de informações não apenas vivenciadas ou é, experimentadas, é apenas... Todo o conteúdo que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, né, da minha carreira e da minha vida pessoal Então tudo que eu compartilho aqui com vocês, especialmente por conta da minha vivência, por conta do que eu experimentei Das cabeçadas que eu dei, é, dos desencontros que eu tive comigo mesma, como mulher, como pessoa, como ser humano Então eu trago os assuntos para abordar aqui com vocês, porque são assuntos do nosso cotidiano, da nossa vida que influenciam em todos os nossos resultados, não apenas como ser humano, mas em todos os ambientes da nossa vida. Então, eu, eu gostaria que vocês é, se atentassem a essa semana, que vai ser uma semana que eu vou focar justamente no nosso assunto do workshop, que é o workshop Mulher Você é Incrível, que é um projeto que eu desenvolvi com muito carinho para trabalhar a autoestima das mulheres, para que as mulheres se entendam, se conheçam, aprendam a se perdoar, a perdoar o terceiro, os outros, não, de, não deixe com que suas responsabilidades fiquem na mão das outras pessoas, né? Principalmente porque a gente tem muito esse hábito de terceirizar a responsabilidade da nossa felicidade. E a nossa felicidade está dentro da gente também. Então, é muito importante que a gente se autoconheça, que a gente se entenda que a gente se compreenda e se perdoe dos erros, porque o que mais é, martiliza a gente no dia a dia é a gente ficar se culpando por não estar tá conseguindo atingir os objetivos, não estar tá conseguindo conviver com as pessoas à nossa volta, as dificuldades no trabalho, as dificuldades em todos os relacionamentos, em todo o ambiente da nossa vida. Então, quando a gente passa a se conhecer melhor, a gente passa a buscar entender os comportamentos, a gente com certeza vai se desenvolver melhor. Em todos os ambientes, bem-vindo para quem está chegando agora, dá um oi para mim. Sejam bem-vindos, obrigada por estar aqui nessa live, sejam todos bem-vindos. Oi, Rô! Então é muito importante para mim, tudo que eu abordo aqui com vocês é porque realmente foram experiências que eu vivenciei, não apenas... É, em conteúdo, em conhecimento, mas realmente foram praticados durante o meu desenvolvimento E obviamente que tudo a gente pratica, né? A vida é uma evolução constante Obrigada, querida! Muito obrigada! Então, o assunto dessa live... Ah, antes de eu entrar no assunto é, Só reforçando aqui para quem acabou de entrar Hoje a gente está iniciando uma jornada de lives com um temas focado para o meu workshop no dia 15, quem quiser participar é só entrar na minha, na minha biografia e na bio, tem o link para entrar para o grupo do Telegram e já garantir a sua vaga no workshop. Esse workshop é totalmente gratuito, a gente vai estar discutindo assuntos lá, os pilares sobre autoestima, da origem do, da, das crenças limitantes sobre autoestima, vai ser bem bacana e essa semana e a outra eu vou estar abordando já assuntos relacionados a isso, para a gente já ir aquecendo para o nosso workshop no dia 15. Convidem as amigas para participar, é um workshop para mulheres, e vai ser muito gratificante estar com vocês nesse workshop e passar tanto conhecimento, tanta experiência com exercícios práticos, e eu garanto que vai ser bem legal para todo mundo. Então compartilha depois essa live aí com quem não pôde estar aqui, convidem as amigas para participar e entra lá para o grupo do Telegram, que só vai participar do workshop quem estiver lá no grupo do Telegram. E é por lá que eu vou passar mais informações para vocês, tá bom? Oi, boa noite, bem-vinda! Então vamos lá. O tema dessa live de hoje é Usufrua de sua melhor companhia. É, conta pra mim aí como que vocês tratam as pessoas que vocês gostam, vocês costumam tratar bem Como que anda aí o tratamento de vocês com as pessoas que vocês realmente amam de verdade Conta aqui pra mim, estão tá, tratando bem, tratam bem, costumam tratar bem as pessoas Vocês estão com os nervos à flor da pele e não conseguem tratar bem Porque é instintivo da gente é, tratar todas as pessoas que a gente ama com muita delicadeza, com muita atenção, com carinho, com respeito, com empatia, né? Isso é uma, uma ação intuitiva nossa, de estar sempre prestativo ao outro, né? Estar tá sempre é, fazendo o nosso melhor pelas outras pessoas que a gente ama. Principalmente as que vivem ao nosso redor Que moram com a gente, que trabalham com a gente Até no, no ambiente profissional É um ambiente que a gente também é, Costuma ser muito prestativo E tratar com muito carinho e respeito Os nossos colegas de trabalho Então quando, as pessoas, quando a gente se, está pronta a ajudar Que é uma coisa intuitiva da gente A gente tem toda a atenção do mundo voltada né? Quando uma pessoa está cabisbaixa Está meia jururu A gente já fica ali prestando solidariedade, quer saber, quer conversar, se a pessoa está precisando desabafar, a gente está ali sempre pronta para ouvir, pronta para acolher, para oferecer carinho, escutar, compreender a pessoa, né? Em todo momento a gente está sempre nesse, somente nós mulheres, estamos sempre nesse, nesse, nesse papel de, de acolhedora, de ser sempre prestativa com as pessoas que... que a gente ama de verdade, que a gente gosta, que a gente respeita, né? E quando a gente está cuidando das pessoas que a gente verdadeiramente ama, de verdade, são aquelas pessoas que realmente a gente admira, tem respeito, a pessoa pode estar extremamente no momento errado, numa situação errada da vida dela, mas a gente não costuma julgar, a gente não costuma criticar. No momento que a gente está ali cuidando da, do outro a gente não, não vê críticas, não vê julgamento nesse momento, a gente apenas oferece o que a gente tem de melhor dentro da gente, né? Então, a última coisa que a gente faz é julgar, é criticar, a não ser que, que sejamos convidadas pela pessoa a realmente é, opinar ou fazer algum, algum julgamento. Um exemplo claro de como a gente cuida muito bem das pessoas, é quando um ente querido, uma pessoa que a gente ama muito, é, adoece, por exemplo, isso é uma coisa que é muito comum, é, eu tenho filhos, vocês têm filhos, provavelmente, se não tem, tem mãe, tem pai, tem marido, tem namorado, tem alguém que está que sempre perto de você, até um colega de trabalho, se a pessoa adoece, a primeira coisa que a gente faz com a pessoa quando ela não está bem, ela está doente, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Provavelmente é chamá-la, convidá-la para ir para o hospital. Essa é uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer. Ou seja, estamos ali já atentos e preocupado com a pessoa. A pessoa não está se alimentando bem, porque não está bem. Você vai lá e prepara uma sopa, prepara uma comidinha, uma fruta, um suco. O tempo todo a gente está ali cuidando, está querendo que a pessoa se restabeleça. Sempre com altos cuidados e muitas, muitas vezes dependendo da situação e da doença que a pessoa está A gente se abdica totalmente da nossa vida e dos nossos, é, até das, da nossa alimentação Para cuidar dessa pessoa quando ela adoece Então é extremamente gratificante para a gente cuidar né? A gente gosta de cuidar, quer estar cuidando é, Não só quando a pessoa fica doente, mas em todos os aspectos Ou seja, se você apenas vai escutar a pessoa, apenas vai dar um abraço, né? Nós estamos numa situação extremamente atípica nesse momento mundialmente e não, não canso de falar isso aqui nas lives, porque é uma situação que está mexendo com a parte psíquica das pessoas. Então, a gente está, assim, prontamente a ajudar, a dividir o que a gente tem, seja em forma de alimento, de, de carinho, de apoio, que todos nós queremos é, nesse exato momento é que isso acabe para a gente poder se abraçar novamente principalmente as pessoas que a gente ama então a gente está sempre cuidando é, a gente vê isso diariamente nas notícias é, em grupos de, de amigos nas redes sociais que estão o quanto as pessoas estão ajudando e cuidando do outro se preocupando né até mais do que talvez nossos políticos as pessoas estão colaborando né com com carinho, respeito, empatia, e isso é, é, é da gente, é intuitivo da gente, né? É maravilhoso poder cuidar, é muito bom a gente se sente bem em fazer para o outro, né? Está sempre dentro da gente, né? E quando uma pessoa tem algum hábito ruim, é, até mesmo isso é muito comum dentro do nosso convívio familiar, e a pessoa por mais que a pessoa tenha hábitos ruins tenha vícios tenha seja lá o que for a gente tá sempre ali pronto para acolher para ajudar né por muitas vezes a gente até quer falar quer brigar e, e não a gente pensa no lado bem bom da pessoa no bem estar da pessoa e acaba que não falamos nada né e cultivamos isso e acabamos acabamos nos deixando Anulando, anulando às vezes, nessas questões, né? Porque quando a gente fala de vícios, de alcoolismo, de drogas e outros tantos, isso acaba anulando, porque todos da família acabam querendo a outra pessoa bem e por muitas vezes só cuida daquela pessoa e esquece de si mesmo, né? E alguém se identifica com alguma coisa aqui que eu falei, alguma situação dessa familiar. Alguém concorda comigo? Deixa eu ver o que o Rogério falou aqui. Nossa, estou muito emotiva só de ver você falar. Muito emocionado. Obrigada, Rogério. Obrigada. Então fica com a gente até o final. Fica aqui com a gente até o final. É... E é natural que cuidemos de quem a gente ama. Isso é extremamente normal. De quem a gente cuidar de quem a gente gosta. Não tem nada de errado em cuidar do outro, né? Isso também é bom, é importante. Mostra o quanto a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Costumamos... Costumamos pegar os ou, o outro que a gente ama... Principalmente quando é marido, quando é filhos... E sempre sair para passear com essas pessoas nos lugares que elas gostam... Onde elas se sentem bem... Fazer coisas com elas, ir ao cinema... E seja lá o que for que a pessoa que você ama, goste, você está sempre com ela, acompanhando ali, lado a lado com ela, né? E quando nós magoamos essas pessoas, normalmente nós pedimos desculpas. Por muitas vezes, a gente até não dorme, passa a noite sem dormir. Preocupada, ah, eu disse isso que magoou a pessoa... E fica remoendo aquilo, mas acaba que pede desculpas e se policia para não mais, não mais é, magoar essa pessoa Por quê? Porque a gente gosta, então a gente não quer magoar A gente não quer fazer o um mal pro outro, a gente não quer que a pessoa sofra Então a gente sempre quer ver essa pessoa bem, principalmente perto da gente, né? Bem-vindo quem tá chegando agora, muito bem-vindo É... E tudo isso que eu falei é referente aos cuidados do outro, é uma relação que a gente espera naturalmente das pessoas que a gente convive, tanto em reciprocidade da gente fazer, como a gente receber. Está no nosso convívio, isso é extremamente natural. Mas agora eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão aqui comigo. Boa noite, seja bem-vinda, bem-vinda. É, você realmente se importa com seus próprios sentimentos e necessidades? Será que você se importa? Assim como você se importa tanto com o que você faz pelos outros, com toda essa dedicação... Refletindo mais uma vez quando uma pessoa adoece Tudo que você faz Preparar uma sopa, uma comidinha, uma fruta Levá-lo ao hospital, ao médico Você mesmo, você se importa consigo dessa mesma forma? Você tem mesmo re realmente olhado pra você? A Carmen aqui falando pra mim que não Não é, Você costuma sair pra passear com você mesma? Se convidar para ir a um passeio que você realmente sinta prazer e goste, escolher o lugar que você realmente quer, até mesmo numa companhia, mas você está fazendo um convite para ir no lugar que você escolheu, né? Ir ao shopping, ir a um restaurante que você goste daquela comida, né? Porque às vezes a pessoa chega para você e te convida, o seu marido, os seus filhos, ah, o que você quer comer? Ah, qualquer coisa, não, qualquer coisa não tem. Você, você tem que escolher algo E por muitas vezes você acaba ah, vamos comer então Fica uma discussão do que vai comer E acaba comendo o que o outro escolheu Mas você não escolheu o que você queria, né? Outra coisa que talvez eu gostaria que vocês me respondessem aqui é Você costuma se perdoar pelas coisas que você faz? Assim como perdoa o que as pessoas fazem para você porque tudo isso, gente, é autoestima a, a Carmen tá falando pra mim que ela escolhe Isso mesmo, tem que escolher Tem que escolher também O que quer comer, aonde vai, com quem vai Faz parte, isso mesmo Não pode deixar que todo mundo escolha, né? E essas escolhas e esses cuidados Que a gente faz com o outro Fazer com a gente é autoestima, é gostar de si mesmo, é agir como tal. Tudo que a gente faz pelo outro, fazer pela gente. Quem gosta de si mesmo, faz tudo o que se espera. E o que, que é que a gente espera? Que quando a gente faz pelo outro, que o outro faça pela gente. Mas nós temos que fazer nós mesmas. Primeiro para nós. Não ficar esperando que o outro faça pela gente, porque a gente faz. E sim, a gente fazer pela gente mesmo. Existe a lei da, da reciprocidade. Todo relacionamento, seja ele familiar, afetivo ou profissional, tem que existir o respeito e a reciprocidade. Mas é muito mais importante você primeiro fazer para você. Né? Se você cuida de uma pessoa doente... E não se cuida, você vai adoecer. Com certeza. Então, primeiro você. Depois, o outro. E isso, gente, não é egoísmo nenhum, tá? Porque é, a gente fica naquele, naquele sentimento de culpa de que eu não tô olhando para os outros. Eu estou olhando apenas para mim. Mas se eu não estou bem, como que eu vou cuidar de outras pessoas? Né? Se eu não estou é, emocionalmente bem, emocionalmente equilibrada, emocional, é, fisicamente bem, como que eu vou cuidar de outras pessoas? Principalmente das pessoas que eu amo. Por isso que existem os conflitos, né? É, lógico que são muitas outras coisas, mas os conflitos familiares dentro de uma casa, dentro de os, dos relacionamentos acontecem, justamente porque não tem esse equilíbrio da minha parte, do cuidar de mim, de, do que eu estou fazendo para mim. Porque eu fico sempre fazendo pelo outro. Automaticamente, quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. Até porque quando eu estou bem, quando eu estou feliz, as pessoas que estão ao meu redor também ficam. As pessoas também se sentem bem. Se você tá de baixo astral, dentro da sua casa, com a com cabeça cheia, não tá bem de saúde, psiquicamente não tá legal, consequentemente o ambiente vai ser todo contaminado, as pessoas não, não, é, não é assim, aqui em casa é assim, tá? Aqui em casa mora eu, minha mãe e minha filha. É extremamente natural, um, quando uma não está de bom humor, não está legal, que as outras nem, nem falem. Se uma não tá legal, as outras duas nem falam. É bom dia, boa tarde, falo necessário Mas não, não existe um diálogo Porque alguém ali não está bem E se não está bem, consequentemente A casa, o ambiente Não vai ficar bem também né? Então, como eu falei Não se trata de egoísmo né? Quando a gente fala na questão de, de Pensar em você primeiro Eu usei, acho que foi na live anterior O exemplo da, na anterior ou na outra, das máscaras De, de despressurização da cabine Do, do avião para quem já pegou né, avião, quem já andou de avião eu, e não viu o que eu, que eu falei. É, quando aquela, aquela mensagem vem a primeira vez que a gente escuta, a gente acha aquilo um absurdo. Porque como que eu vou colocar máscara em mim primeiro? E meu filho, e minha filha, e meu marido, minha mãe, meu pai, quem eu amo que está aqui do meu lado, eu não vou salvar? Mas se você não estiver respirando, você não estiver com oxigênio, consequentemente você não vai conseguir ajudar uma pessoa que está ao seu lado e você precisa mesmo que você não ame, com o instinto humano você vai querer salvar, mas obviamente que se for alguém que você ama você vai querer salvar, né vamos lá, o que, que o Rogério está falando aqui pra mim, eu hoje penso mais nos filhos e minha esposa do que minha própria vontade porque eu vendo eles felizes eu me sinto feliz também é Rogério, é muito bom, é importante a gente ver o outro feliz com certeza, principalmente as pessoas que a gente ama a gente fica feliz, mas a sua autoestima acaba que você, ela vai se perdendo, porque aí você vai se privando dos cuidados, em todos os sentidos, né? Eu dei alguns exemplos aqui muito simples, que é você apenas escolher uma, uma refeição num, num restaurante ou que vai ser feita na casa, mas você se anulando, né? É, sempre, em todas as situações, consequentemente, isso vai afetar... O seu comportamento, a autoestima está ligada no bem-estar, é, em todas as, as áreas de conquistas da sua vida. Talvez não afete dentro da sua família, mas talvez pode afetar na sua área profissional. Então, assim, é extremamente importante o que você falou, mas também é importante que você olhe para você. Que você faça as coisas que te dá prazer, se cuide, cuidar da autoestima, cuidar de, de se amar, é você também transmitir isso para sua família, né? Às vezes você acha que está fazendo bem só pensando neles em primeiro lugar, mas é bem importante também o que você falou. Isso mesmo, Rô, verdade, temos que nos tratar primeiro, com certeza. É, o Rogério, você falou tudo, então a gente esquece disso, né? E por muitas vezes eu mesma julguei muitas pessoas que. Às vezes passou por uma situação muito difícil na vida, todos nós passamos, mas que talvez eu não vivi aquela situação, ou você não viveu, porque a gente olha para a grama do vizinho, verde, e esquece de cuidar da nossa. E julga a pessoa, nossa, ela está vivendo o hoje, né? Olha lá como ela está se cuidando, esqueceu é, de, de olhar para os outros. Mas, lógico, tem um histórico, tem tudo o que a pessoa vivenciou, e talvez isso deu um... Né, acordou a pessoa vou eu tenho nós temos que pensar no futuro sim nós não sabemos o dia de amanhã mas e eu né, se eu gosto de usar uma maquiagem se eu gosto de comer uma comida x se eu gosto de fazer academia se eu gosto de estudar seja lá o que for que eu gosto de fazer porque a gente vai se anulando cuidando dos filhos e dos dos maridos eu também já fui casada duas vezes então eu, eu me anulei muito para cuidar sempre cuidando, porque, assim como o Rogério colocou aqui, eu me sentia super bem, Rogério, fazendo isso, cozinhando, é, cuidando da casa, da filha e me dedicando totalmente à vida de esposa e maternal. Mas dentro de mim, as coisas não iam bem, como eu achava, tanto que através disso eu desenvolvi Depressão, eu desenvolvi epilepsia Eu desenvolvi várias coisas Porque eu não estava realmente feliz Como eu achava né? Era tudo Até que no começo estava tudo bem Mas aqui eu sempre me questionava e buscava Não é à toa que eu estou aqui hoje com vocês Tudo isso fez eu crescer Fez eu entender que Qual era a minha verdadeira missão O que, que eu realmente queria para a minha vida Foi buscando tudo isso dentro de relacionamento por isso que eu falei aqui no começo da live, para quem não estava no comecinho Tudo o que eu discuto aqui com vocês, que eu converso com vocês São coisas que eu vivi, que eu vivenciei Realmente eu passei e todos nós passamos, que estão no nosso cotidiano, né? Então vamos lá Eu, eu às vezes, me perco um pouco no, Faço uma colinha aqui do que eu tenho a falar para vocês, que é extremamente importante Por conta das perguntas Rogério, vou sair mais... Obrigado pela atenção, vou trabalhar, sou motorista de aplicativo, tenho uma corrida. Vai com Deus, bom trabalho, Rogério, bem-vindo. Vai ficar gravada a live, você assiste depois no IGTV ou no meu Stories por 24 horas, tá bom? Obrigada, vai lá trabalhar. Vamos continuar aqui, pessoal. Então a gente precisa olhar com muito carinho os cuidados que a gente dá para o outro e não dá para gente. Passar a fazer esses cuidados com a gente Não deixar de fazer com os outros, tá? Longe aqui de deixar Eu sou uma pessoa que sempre cuidei muito da, da família, das pessoas ao meu redor Durante todo isso, também é um processo que aconteceu durante toda a minha vida é, A Rô tá aqui, a Rô é minha colega de colégio Nem vamos contar de quanto tempo, né Rô? Senão vai entregar a nossa idade mas a gente não se vê há bem mais de 10 ou 15 anos aqui Mas estudamos muitos anos de menina Nossa idade de 10, 11, 12 anos Né, Rô? E... E ela tem uma história que a Rô viveu Da nossa adolescência, que começou lá Que o pai de uma colega nossa, infelizmente Partiu e eu já ajudei a cuidar Assim, de uma certa forma, naquela época eu já eu era formada em patologia, então eu estava me formando em patologia clínica, eu sempre gostei da área da saúde, sempre busquei minhas formações nessas áreas, e eu lembro que eu chegava do trabalho e eu ia todos os dias, a Rosana aqui, ó, é isso aí, né, Rox? Não entrega que a gente tem mais de 40, né? Eu ia todos os dias quando eu chegava do meu trabalho, visitá-lo. Então eu tinha essa necessidade de estar lá, sabendo se ele estava bem, se ele não estava bem. E eu tinha 15 anos, é 15 para 16, 15, essa não tinha mais que isso, gente. Eu me casei aos 19, então faz tempo, hein, Rô? E durante toda a minha vida eu cuidei de pessoas, é, avós, bisavós, de, da minha filha, é, cuidei do meu pai 8 anos, portador de câncer, 8 anos eu cuidei do meu pai. E assim, foi maravilhoso, realmente eu também me anulei muito da minha vida cuidando dele Tem três anos que ele faleceu e assim, ele é o meu espelho E tudo que ele me ensinou ali, dos cuidados que eu tive com ele O que a gente dividiu, a superação, tudo que ele lutou Também é um, um grande espelho para mim Mas vamos voltar Aqui é sim, Faz, sim, saudades de você também. É... E não é por falta de esforço. A gente, às vezes, está se esforçando e, e, e tentando cuidar da gente. Né? Principalmente nessa pandemia, a gente está tentando manter uma alimentação mais saudável, porque tá todo mundo saindo do peso <risos> com essa situação de meia quarentena e, e não quarentena, meio home office. Então, a gente acaba que... Por estar alguns, algumas pessoas trabalhando mais em casa e outras porque é, estão em casa mesmo, acaba comendo mais. E a ansiedade de tudo que está acontecendo faz com que a gente saia do peso. E aí a gente está lá tentando cuidar da alimentação, está tentando dar mais atenção para os idosos que estão com a gente dentro de casa, tentando ocupar a cabeça deles, porque eles não podem sair. Então, não é falta da gente tentar. A gente até tenta, mas... A gente se pega, é, pega-se repetindo nas crenças limitantes. São as crenças que a gente tem da nossa cultura, da nossa educação. Que eu vivo falando aqui pra vocês e que tá tudo bem também. Não tem nada de errado com algumas coisas que vêm da nossa educação. Porque são que os nossos pais receberam, que nossos vós, avós receberam, passaram para eles. Eles não têm culpa. A gente só precisa compreender... Né? A, a, o autoconhecimento faz a gente entender isso que ao invés da gente culpar, julgar, criticar e brigar é o que eles tinham para passar para a gente e com certeza deram o seu melhor mas geram essas crenças a sociedade nos gera crenças para que a gente acredite ou seja crenças é o que a gente acredita se a gente acredita em coisas boas as coisas boas vão acontecer se a gente acredita em coisas ruins as coisas ruins Vão acontecer, então a vida é feita do que a gente acredita E quando a gente ama, a gente faz o melhor pela pessoa que a gente ama A gente dá as mãos para a pessoa, caminha lado a lado Para que ela não se sinta sozinha Não é assim que a gente faz? A gente está sempre ali, do lado para que ela não sinta sozinha, porque a gente ama, então a gente, quando, somente quando adoece, quando está precisando de uma ajuda emocional, ou seja, no sentido que for, a gente está sempre ali. Mas dessa forma que a gente faz com as pessoas, será que a gente faz, está disposta a fazer com a gente mesma? Você está com você mesma? Ou você acaba se abandonando nas horas que você mais precisa de você Porque não existe melhor companhia na vida do que a nossa mesma Tem tanta gente que tem medo da solidão, óbvio que tem vários tipos de solidão Mas desse tipo de solidão que eu tô falando é quando a gente olha para si Precisa de um tempo para você mesma Pra você se encontrar, se achar E esse período de solidão que a gente tem com a gente mesma é o melhor que tem Seja, às vezes, por uma escolha de você até querer ficar sozinha ou não. Então, muitas vezes, nós somos treinados e nos treinamos a não reconhecer que somos capazes. Vai lá, pode ir, Carmen, tá bom, depois você assiste. Não tem problema, vai ficar gravado, tá bom? Depois você assiste. Então nós somos treinados e nos treinamos durante toda a vida, durante todas as experiências que a gente tem a não reconhecer que somos capazes e merecedor do nosso amor, do nosso próprio amor. E para desenvolver a autoestima, a gente precisa nos conhecer. Para poder caminhar, enfrentar o novo, enfrentar o medo, porque a gente tem medo de tudo na vida. Medo, medo de recomeçar... Medo de falar não, medo, medo a gente é envolvida de medo o tempo todo. Isso é um sistema de defesa bom que a gente tem, natural, mas por muitas vezes nos paralisa. Nos paralisa e não deixa a gente realmente se amar, realmente conquistar nossos objetivos e se enxergar. É São nas pequenas coisas que podemos demonstrar tudo isso, gente, nas pequenas a gente não precisa acordar amanhã dizendo, eu me amo, eu quero a minha melhor companhia, eu vou sofrer da minha melhor companhia, porque eu sou a minha melhor companhia e eu mudei. Não, mas são nas pequenas coisas, né? Nas pequenas, numa atitude simples. E baseado nessas atitudes simples que a gente pode fazer para melhorar o nosso próprio auto nossa própria autoestima o que você pode fazer a partir de hoje, depois dessa live aqui comigo, depois disso que você assistiu aqui comigo, o que você pode fazer agora, a partir de agora, para demonstrar a estima que é o amor que você tem por você mesma. Talvez marcar aquela consulta que você tá adiando por conta da pandemia há meses, talvez telefonar para aquela pessoa que você magoou e não conseguiu ainda pedir desculpas, ou para aquela pessoa que você realmente está com saudade por conta dessa correria da pandemia, dessa situação, você não fala com essa pessoa. Para uma amiga né, que você não vê há tanto tempo, para um familiar que você não vê. Então, você pode fazer tantas atitudes pequenas, quem sabe anotar as suas qualidades, parar um minuto com você mesma e anotar quais são as suas qualidades, aonde se perdeu, aonde elas estão, são pequenas atitudes, né? A cada dia que você vai praticando essas, essas atitudes de auto-amor, de auto-cuidado e de se olhar para si mesma, você vai criando hábitos de voltar a se olhar, ou talvez de se olhar pela primeira vez, de realmente se conhecer pela primeira vez, né? Então, devagarzinho, você vai construindo essa estima, que a gente chama, né? Que com a autoestima não é diferente, você constrói dela, né? Então, usufrua da sua companhia, usufrua de você, Usufrua. A sua melhor companhia, principalmente nos momentos que você mais está em conflito, é você mesma. É uma relação de amor que pode ser muito frutífera em toda a sua vida. É maravilhoso, gente. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês para a próxima live. Peguem um papel e uma caneta... Essa live vai ficar gravada no IGTV, depois vocês podem voltar lá e assistir novamente, e dando pause devagarzinho, e se questionar, porque a gente tem o hábito de deixar assim, ah, foi bom, ela falou isso, ela falou aquilo, mas depois eu, eu vejo, depois eu anoto, e a gente esquece, e o dia passa, vai ficando no piloto automático e vai esquecendo. Então, peguem um caderninho para acompanhar essa semana comigo, essas cinco lives que eu vou fazer até que é nossa, a nossa jornada até o workshop E as perguntas que eu faço As reflexões que eu coloco Anotem no caderninho E se respondam para si mesma Anotem É muito importante isso É importante que você tenha um caderno do autoconhecimento só seu Um diário seu A gente não fazia diário quando era mocinha Quando era menina, a gente não faz diário Então a gente tem que ter esses diários por toda a nossa vida E o que eu quero que vocês... Reflita sobre as perguntas que eu coloquei aqui hoje. O que você pode fazer hoje, agora, para demonstrar mais estima por você mesma? Reflita e depois você vai listar 10 objetivos, 10 Coisas que você vai fazer Vai dar o início Você vai, nossa, 10? 10 é muito Não, 10 é pouco, tem muitas coisas Que você pode fazer pra você Pra sua estima, pra melhorar a Sua autoestima e se conhecer melhor Lista no caderninho Na próxima live vocês contam pra mim Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do nosso bate-papo Que vocês tenham refletido e continuem essa reflexão, lembrando, compartilha essa live com quem precisava ouvir esse conteúdo, com quem precisa, com quem tá ruim, tá com autoestima baixa, tá sufocado com essa quarentena, tá desesperado, não consegue é, resolver as questões afetivas, as questões é, profissionais. E às vezes é uma dica dessa, só que a pessoa precisa só umas perguntinhas, é só um bate-papo. Para a pessoa se enxergar, para a pessoa conseguir sair. Na, nos meus grupos de, de mentoria, de treinamento, de terapia, é absurdo, gente. Na, as, isso não, tem grupos que são gratuitos, são trabalhos gratuitos, nem todos são pagos que eu faço. Tem mulheres que querem o suicídio, que só pensam em suicídio e saem dali de 15 dias, de 7 dias de jornada comigo com outra autoestima, com outra visão. Então, é extremamente importante que um conteúdo desse, que tudo que eu falei, a gente sabe, mas a gente não para para pensar. Então, precisa que alguém, às vezes, dê uns puxando de orelha na gente, né, para que a gente acorde, né. Obrigada, ro obrigada. Então, só lembrando, essas lives até o dia 14, serão cinco lives, são aquecimento para o nosso workshop, você é incrível, onde a gente vai falar sobre autoestima, os pilares da autoestima, de onde vem as crenças que nos deixam com baixa autoestima, eu vou dar dicas de como melhorar a autoestima, tem exercícios práticos, quem quiser participar, é só entrar na minha, na minha biografia, lá na minha bio, e entrar no grupo do Telegram para garantir a vaga, só vai participar do workshop quem estiver no grupo compartilha com as amigas que precisam, esse workshop é para mulheres a princípio, é o nosso primeiro workshop, só mulheres vão participar, as mulheres que estão precisando de ajuda, mas futuramente aos homens queridos que estão me seguindo, que estão me acompanhando, a gente vai pensar em uma possibilidade. Como eu falo com mulheres e para mulheres, lógico que meu conteúdo serve para qualquer pessoa, mas por eu ser mulher, eu falo com mulheres por causa das experiências que eu vivi como mulher. Então a mulher ela, ela interpreta a, os, as dores, os sofrimentos diferente dos homens. Então por isso que eu falo especificamente para curar as mulheres. Eu me curo diariamente para curar as mulheres. Terapeuta a gente tem que estar tá sempre fazendo terapia. Então eu estou sempre me curando para curar vocês, tá bom? Quem gostou da live aqui deixa um joinha para mim. Não esquece de compartilhar, quem não me segue, me segue aqui nas redes sociais e quem quiser vai ser muito bem-vindo e participar do meu workshop, tá bom? Mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui comigo nessa live, um grande beijo para vocês e tenham um resto de semana lindo e abençoado, tá bom? Boa noite a todos, um beijo!